Quando vem esse instrumental, você já tá ligado, né? Yo! O que você que acha de editar seus próprios vídeos de um jeito rápido e fácil? É curioso. Conheçam agora o, o Mora 12 Qual foi, Ani? O que, é que tem aí? Meu irmão, depois da atualização, o bagulho ficou melhor do que já era. E já era muito bom, véi! Vamos lá, você quer o quê? eu quero criar títulos e textos 3D. Lá tem os melhores modelos, boy. Só conferir. Ah, mas eu me estresso muito com o Mask. Relaxou. Lá tem uma ferramenta muito da hora chamada Smart Cutout. E ela vai te dar o auxílio necessário, boy. Pra finalizar, saiba que você terá suporte sempre que necessário, independente de estar no PC ou no celular. Os links pra download estão aqui embaixo na descrição. Basta baixar e se divertir. Tamo junto. faz sentido só querendo Foi por você que eu me sacrifiquei Já morreu, então por que tá rindo? Não reconheço mais meu próprio amigo. Você se afastou. Por que confiou na influência de um irmão que nunca te amou? Para, o que cê tá dizendo pra mim, caça? Para, não se atreva a dizer essa palavra. Para, tá ficando igual a quem cê criticava. Chama, ela chama é lá de nós abandonou a empatia e a razão. Mas sempre aproveitar momentos. Erem agora eu entendo. Eu preciso te parar. Então, só mais uma vez. Nós precisamos lutar.